É um prazer apresentar o 16º episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e, neste espaço, vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com Marcelo Reis Severo, estudante do quarto semestre de Engenharia Química na URGS, natural de São Paulo e voluntário em projetos de iniciação científica. Atua também como bolsista da CDTec e, mais recentemente, Vivencia a experiência de ser trainee na Catalisa, empresa júnior da engenharia química. Severo também é membro do comitê executivo no projeto Prepara-ENG, desde a primeira edição quando ainda era denominado Electro Challenge, proposta que surgiu no início da pandemia e que visava combater a evasão dos cursos de engenharia por meio de uma competição de conhecimento. O PREPARA-ENG é uma ação de extensão que propicia a revisão dos conceitos fundamentais de matemática, física e química para alunos do ensino médio que desejam cursar engenharia e também para os calouros dos diversos cursos de graduação da Escola de Engenharia. A revisão ocorre através de uma competição de conhecimentos por equipes de estudantes que ocorre de forma totalmente online. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. Marcelo, nós agradecemos a sua participação aqui no podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado mesmo. É uma honra poder estar aqui hoje falando com vocês, para poder contar um pouquinho do nosso projeto, trocar experiências e falar um pouquinho do que a gente faz aqui dentro na na Escola de Engenharia. Marcelo, quando ocorre o Prepara -Eng e qual a dinâmica do projeto? O Prepara -Eng teve início agora no dia 31 de maio e ele se estende até o dia 2 de junho. No total a gente vai ter aproximadamente quatro semanas ali, onde a gente tem diversas atividades. Uma das atividades que a gente pode citar, por exemplo, foram as aulas simples, que foram aulas que nós, do comitê, éramos responsáveis de elaborar e, ao final dessas aulas, a gente disponibilizava questionários para os participantes resolverem. Quando esses questionários eram respondidos individualmente, eles tinham um ou outro papel também, que eram de elaborar questões por si. Eles mesmos também tinham essa responsabilidade, de forma que os gestores pudessem colocar na nossa plataforma, que é o Moodle, uma plataforma acadêmica que a gente está bem habituado já usar. Quando isso era feito, as questões que eram criadas pelos próprios participantes eram trocadas entre si. Então, gerou uma espécie de competição, uma dinâmica assim, onde a gente incentivava o estudo, o trabalho em equipe, e foi mais ou menos assim que funcionou a dinâmica do PreparaEngine. E quais os principais objetivos do projeto? Como principais objetivos, a gente pode citar, por exemplo, é trazer um pouco para a sociedade o que a gente faz aqui dentro da universidade, também contribuir para o índice de evasão, porque a gente sabe que hoje muitas pessoas que entram na universidade e não tem uma base muito sólida, acabam encontrando muita dificuldade. Foi pensando nisso e também no contexto que a gente vive hoje de pandemia, de tentar trazer um pouco daquela expectativa de que ah, entrar na universidade poder vivenciar o que é um pouco da engenharia, de ter contato com a gente, de pessoas que já entraram poder abordar também uma matemática do que é morar aqui em Porto Alegre, por exemplo, quais são as dificuldades que a pessoa pode encontrar dentro da universidade, nesse sentido. E qual o número de inscritos desta edição? Para essa edição a gente teve um número recorde de inscritos, foi um avanço muito grande. A gente ficou bem contente com o número, a gente teve exatamente 218 alunos inscritos. Vocês têm uma equipe organizadora do projeto. Qual a composição dessa equipe e de que forma essa equipe está estruturada? Hoje, nós somos compostos por nove, referente ao comitê executivo, alunos da graduação, assim como eu. São pessoas assim, de diversas regiões do Brasil até. Eu, por exemplo, sou natural de São Paulo, já temos pessoas aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, e também, como no caso do Vinícius, né, ele está lá no Pará, a gente nem se conhece, mas tudo foi feito assim de forma EAD, então isso nunca foi uma forma de impedir os nossos trabalhos, a gente se adaptou bem a essa modalidade. Falando sobre os outros membros ou a organização do nosso comitê, a gente também tem um comitê estratégico, que são os nossos professores. Especialmente a gente tem seis professores, porém são três professores ali que a gente está sempre em contato. Os outros três foram responsáveis também por parte da organização, por nos auxiliar no projeto mas que teve contato mesmo semanalmente, as reuniões com o professor Alberto, professor Edson também. Além disso, a gente tem os nossos gestores. Os gestores foram 22 pessoas, que são pessoas que auxiliam a gente, eles auxiliam na parte de elaboração e colocar essas questões lá no nosso questionário mudo. Sem eles, certamente, a gente teria muito mais trabalho, então eles foram peça fundamental no nosso projeto, também é um diferencial se a gente fosse comparar com os nossos projetos anteriores, lá no Electro Challenge a gente não tinha essas pessoas. E finalmente, sim, sobre a parte de participantes, são as pessoas, os alunos em si. São as pessoas que fazem o projeto acontecer e é o nosso público-alvo principal. São os alunos que querem ingressar em engenharia, são os alunos que não só aqui do Rio Grande do Sul, na né, ideia é que a gente pudesse impactar pessoas de fora. Então a gente teve pessoas do Brasil, assim Sudeste, Norte. Como os conteúdos são apresentados aos participantes? Como o conteúdo fundamental de matemática, de química, de física, de que maneira vocês levam este material aos participantes? Bom, a gente leva esse material por meio de aulas síncronas, faz parte da dinâmica do nosso evento. Toda semana, durante duas vezes na semana, a gente tem as nossas aulas síncronas. No final dessas aulas, a gente tem os nossos questionários. Então, esses questionários são elaborados por nós, membros do comitê. Além disso, a gente tem questionários elaborados pelos próprios membros participantes do nosso projeto. A gente está sempre auxiliando esses alunos com os nossos questões, dúvidas gerais mas a principal finalidade ali são os gestores também, que são membros da URGS, que já estão ali no segundo, terceiro semestre, algumas pessoas até do sexto. A gente teve pessoas bem avançadas já que decidiram participar do nosso projeto, isso foi bem legal também. É um projeto que se completa, tá? é um projeto que todos estão se ajudando, é uma forma de aprendizado bem dinâmica. Além desses questionários, a gente também tem as nossas aulas extras, que nessa edição foi uma inovação que a gente trouxe, de disponibilizar aulas gravadas no YouTube. A gente queria alcançar desde as pessoas que já tinham um conhecimento sólido sobre um determinado assunto, aquela pessoa também que já tinha um pouco mais de dificuldade, então a gente botou ali conteúdos mais básicos, colocou alguns conteúdos um pouco mais elaborados também. Então a gente queria atingir todos esses níveis de forma que todo mundo pudesse ser contribuído. Nós, o comitê, o aprendizado, dessas experiências, por exemplo, de elaborar aula. Para mim, por exemplo, foi uma novidade. No passado, a primeira vez do preparei. Foi a primeira vez que eu participei dessas aulas síncronas. Essa é uma abordagem geral do que que a gente faz. Além disso, a gente também tem uns bate-papos. Os bate-papos são horas, são momentos extras além. Tá? Então, o nosso projeto não é só aquilo de ter a aula em si. A gente oferece, um pouco além disso, a gente oferece momentos também de descontração, que a gente pode se reunir com plataformas plataforma mas ali no Discord, todo mundo se reúne, conversa e, de fato, fala ali o que é vivenciar a engenharia, como que é viver aqui em Porto Alegre, quais são as dificuldades, onde que a gente pode morar, quais são boas regiões, quais não são, qual ônibus. Coisas assim, detalhes que a gente aborda que são muito importantes, pra, principalmente para pessoas que não conhecem ou que moram em outras regiões do Brasil e querem vir estudar aqui na ônibus. Marcelo, e quais as habilidades desenvolvidas nos participantes ao final do projeto? São várias as habilidades, como eu disse, são várias experiências aqui que, que as pessoas trocam entre si. A gente pode citar algumas aqui como a principal delas, o trabalho em equipe, desenvolver, por exemplo, a ampliação da rede de contatos, vocês vão conhecer pessoas do Brasil inteiro, isso é muito importante. A gente também tem uma ideia de trazer a abordagem prática daquilo que a gente vê. Então, muitas vezes a gente tem pessoas, né, eu era um exemplo disso, de tipo, ah, a gente está lá no Ensino Médio e a gente está estudando algum conteúdo, não sabe muito por que, que a gente está vendo aquilo. Então, a ideia do nosso projeto era trazer um pouco isso, de trazer uma abordagem na prática, sempre tentar contextualizar quando a gente estava dando as aulas ali, explicando algum assunto específico, oh, isso aqui, por exemplo, pode ser usado em uma aplicação de engenharia, ou trazer um problema, assim, contextualizado em um problema de engenharia. Outros assuntos, assim, que, ou habilidades que a gente desenvolveu foi a criatividade também. Os participantes tinham que usar a criatividade para criar as questões que eles estavam elaborando. Isso foi muito importante, foi peça fundamental, entre muitas outras assim habilidades que foram desenvolvidas no projeto. Nas edições anteriores, vocês tiveram algum tipo de feedback desses participantes? Sim, os feedbacks que a gente teve foram muito positivos lá desde as nossas primeiras edições no Letra Challenge. De forma geral, a gente teve também resultados importantes com tudo isso e nos incentivaram sempre a ver o que foi positivo, ver o que dava para melhorar. Por exemplo, eu posso falar lá no Eletro Challenge, a gente teve uma situação em que a gente viu que se a gente tivesse pessoas, que no caso são os nossos gestores hoje, nos auxiliando, quem sabe a gente pudesse ampliar isso ainda mais, pudesse escalonar o que a gente fez num grupo pequeno, que era somente composto por nós, comissão executiva, para depois ampliar isso com um intermediário, que seriam um os gestores. A partir disso, a gente conseguiu ampliar bastante aquilo que a gente fazia, a gente vê como resultados positivos, que as pessoas gostaram muito do nosso projeto, eles se sentiram mais motivados. Alguns queriam continuaram querendo cursar engenharia, outros nem tanto. Isso é normal, isso é comum, isso acontece. A ideia também do nosso projeto era que a gente pudesse trazer isso, essa ideia assim, ah, será que vale a pena? Será que não vale? trazer um pouco desse contato, trazer um pouco do contato do que é cursar a engenharia e está aqui dentro. Então, de forma geral, eu diria que. Sim, os resultados foram muito positivos na primeira na segunda edição. Teve uma abertura muito bacana. Começaram, nesses últimos dias, os nossos primeiros eventos da Liga das Aulas Síncronas. Tem bastante coisa acontecendo. Foi muito aprendizado. Tudo serviu, assim, feedbacks para a gente sempre estar tá melhorando. Então, diria que sim. foram De forma geral, foram resultados muito positivos que a gente teve. Marcelo, você participou do projeto desde a primeira edição. O que te motivou a participar e quais os reflexos positivos dessa experiência na sua trajetória dentro da universidade. Quando eu decidi participar do projeto e quando eu decidi entrar na URGS, eu vim com uma ambição de procurar novas oportunidades, de, quem sabe, começar algo relacionado à iniciação científica, na verdade, foi o contexto de tudo isso quando comecei, me envolvi no ElectroChallenge, e foi como uma oportunidade que o professor Edson me deu. Era um dos nossos professores na disciplina de Introdução à Engenharia Química, que foi justamente naquela primeira semana de aula. No final da aula eu peguei e falei, professor, eu estou procurando alguma coisa relacionada à iniciação científica, algo do tipo. É, ok, vamos se reunir na semana seguinte. Porém, naquela época, a semana seguinte não começou porque já era pandemia. Então, quando isso aconteceu, ele falou para mim que a gente ia avaliar e se eu tivesse perfil naquela época para participar do projeto que ele estava envolvido, que era relacionado à parte de programação, eu iria me envolver ou não. Quando a gente fez esse primeiro contato e a gente discutiu se seria válido, se eu poderia começar com ele essa parte de programação ou não, ele avaliou que seria melhor eu começar com um projeto novo que estava iniciando, que seria o Electro Challenge. Então, com isso, quando ele me deu essa oportunidade, eu, de fato, assim, de cara, eu já peguei, isso deu um pouco de mim, assim, de querer pegar as oportunidades que aparecem, então, de fato, eu aceitei, no começo ali eu já peguei essa oportunidade, e daí a gente começou os nossos trabalhos, já naquela época. Então, foi tudo muito novo pra mim, eu nunca tinha me envolvido até então com nenhum projeto parecido, ainda mais uma, algo que seria totalmente EAD, que foi o Electro Challenge naquela época. A gente teve responsabilidades muito importantes ali, ou papéis que eu nunca tinha tido antes, que eram de elaboração de questões, elaborar questionários do Moodle, de configurar a plataforma, de como resolver problemas dos diversos tipos que a gente já teve que ter contato logo no início. Em seguida, quando a gente finalizou, foram quatro semanas de projeto naquela época do EletroChallenge, me surgiram outras oportunidades. O professor Edson, como eu havia dito, o primeiro contato foi para participar de um projeto de iniciação científica. Eu havia participado do Challenge, os resultados foram bons, os professores ficaram contentes com o nosso trabalho, e eu fui convidado para participar como voluntário um projeto de iniciação científica, que era o meu desejo inicial. Foi uma jornada assim que uma coisa acabou puxando a outra. Naquela época eu já comecei a ir a trabalhar nesse projeto, estudando, me capacitando na parte de programação. Hoje, estou envolvido até hoje nesse projeto. Disso, eu tive outras oportunidades também. Como eu falei, o Electro Challenge serviu como uma forma de me impulsionar para outros projetos que me fizeram, assim, me capacitaram para estar onde assim onde eu estou com as atividades que eu realizo hoje. São elas, por exemplo, a... como o parte do comitê do, do Prepara Engie, também estou envolvido no projeto de iniciação científica como voluntário, como tava, ainda estou envolvido na né, nossa parte de programação, também estou envolvido na nossa parte da CDTec, também é relacionado aplicativo, programação, como eu havia mencionado. Uma coisa acabou puxando a outra, eu estava procurando alguma pessoa que estivesse envolvida com essa parte de programação, então foi uma oportunidade que surgiu, eu peguei. E mais recentemente, como treinei da Catalisa, eu diria que foi graças a experiências assim, que eu tive. Isso com certeza me ajudou como eu me comunicar, como eu falar com pessoas, parte de programação, de ferramentas como apresentações que a gente teve que fazer, toda essa parte assim com certeza foi formando minha trajetória e chegar assim ou conseguir fazer o que a gente está fazendo hoje assim, as habilidades que a gente foi desenvolvendo Marcelo desde o início do eletro challenge que se transformou agora nas últimas edições no prepara eng o projeto já teve agora um apoio institucional da própria escola e já tomou visibilidade até por parte das instâncias superiores da URGS. Nós tivemos aí a participação pró-reitoria de ensino no evento de abertura do projeto. Para finalizar, Marcelo, quem se interessou pelo Prepara e quer mais informações, como pode entrar em contato com a equipe? Prepara Engie tem uma página próprio Instagram, a gente tem o nosso Instagram, a gente tá com uma página no Facebook também, eles podem estar tá procurando a gente. Além de todo membro do comitê executivo, que sou eu, os outros membros do Jonathan, são outras pessoas que a gente está sempre super aberto assim para conversar, para passar mais informações. Também temos hoje os gestores que com certeza vão carregar experiências, vão poder passar informações, todas as pessoas que estão participando do projeto vão estar tá acompanhando. Ou até mesmo os alunos, ex-alunos, que com certeza vão carregar ou que vão entrar um dia na universidade, vão poder participar, que vão poder dizer que participaram do projeto e vão ter algo a dizer. Qualquer, qualquer uma dessas formas vai ser uma forma de entrar em contato com a gente ou que tiver interesse no futuro de participar do projeto também vai poder. Marcelo, tem o um e-mail de contato do projeto? Sim, sim. A gente tem o um e-mail de contato. O nosso e-mail é preparainge@urgs.br. Marcelo Reis Severo, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós desejamos que essa edição do Prepara Engie seja muito exitosa e que o projeto possa crescer ainda mais e ajudar os futuros alunos da Escola de Engenharia. Parabéns a toda a equipe de voluntários do Prepara Engie, em especial a você, claro, que nos concedeu essa entrevista, e aos professores Alberto Bastos, do Canto Filho e Roberto Petri Honrich, do Departamento de Engenharia Elétrica. E ao professor Edson Cordeiro do Vale, do Departamento de Engenharia Química e atual coordenador da Comissão de Extensão da Escola de Engenharia. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Mariana, foi uma grande oportunidade.